de espécie de logo, mas nós hoje vamos hoje é feriado, portanto nós vamos ficar por casa Mãe, e, va vou... e vamos mostrar aquilo que vamos fazer, Madalena, boa ideia? Esta caixa era é a Papi, oh, capi. muito bem, é a edição especial de Natal, vamos abrir? Sim! Bora! <risos> e aqui temos, é uma rena. temos uma rena, rena. Ah, O oh, Capi que queria ser uma rena <risos> Tantas Boquinha. coisas, agora cada caixinha é uma Ai, atividade. Mãe, é mas, às vezes queremos fazer atividades com eles, mas não temos ou cola, ou tinta, ou sal, ou o que seja. E esta caixa vem preparada com isso tudo e é uma marca portuguesa, portanto muito giro apoiar estes novos projetos. Aqui vem a Capi que queria ser uma reina e é uma história completa. Aqui. Neste livro temos o calendário de atividades do advento. E então para preparar isto temos que ler a história. E depois, um, de, temos que montar a, a rena, retira o um número que corresponde a cada dia, a cada atividade que corresponde, um ícone natalício, a lista completa encontra-se na página 2. Uau, Madalena vamos construir esta rena Vai ficar super giro para pormos no teu quarto. Temos estas atividades todas para fazer. Estas partes. Estas partes. Vamos pôr tudo aqui em cima. Estas partes são pequeninas. Minha mãe tem que ter cuidado. A mãe tem que ter cuidado? Ok, então põe aqui. Então, agora estamos a montar as hastes da rena e vamos colocar, ao contrário assim, espera, filma. Tá. Vamos colocar estas partes assim aqui, ó. Que divertido. Claro, aí na parede. Achas que vai ficar gira aí? É uma boa ideia? E depois pomos aqui em cima as renas, vai ficar super giro, vamos a isso! E agora só nos falta aprender as nossas coisas de Natal. Está aqui o livrinho. Uau, meu amor. Está muito giro. Mas isso está bem, está bem posto. Isso vem para fora? Ou... Portanto, temos então aqui todos os números e a cada número vai corresponder uma atividade. Posso mostrar, Madalena? Claro. Não. Eu... Ok, então temos estes autocolantes que vamos colar no verso de cada cartão que corresponde a uma atividade. Olha. Aqui, agora vamos colar atrás do número 1. Uau, muito bem colado! Pronto, isto vai ficar agora aqui, já temos aqui o número 1. Agora, número 2, vamos ter que encontrar esta árvore de Natal. Onde é que está esta? Bem chega. Oh, deixa, dá um bracinho. Ela um oh, é tão corrida. É baby. Agora já completamos todos os autocolantes e vamos usar uma fita. Aprender o número 1, um, o número 2 e depois expormos assim à volta da nossa rena. Acabamos a nossa atividade! Acabamos! A nossa rena de <risos> Ficou super gira a nossa rena de Natal! my boys. The a little did. It doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year Vamos então ler a história da Rena assim não consigo ver? Não, nunca apostar. Ok. Uma, uma rena que estava com duas areias. E, e, e sabe o que ela fez? Não. O que é que ela fez? Fez na terra com o pai Fez o quê? Boneco de neve. Oh, fez bonecos de neve? Para Natal as renas. Com o pai Natal e com as renas? Sim. E a perda do pai Natal? Sim. E está bom. Duas areias E está bom. Agora vamos fazer a atividade número 3. Queres ser uma rena? E vem com o material: vem uma bandelete Sim. e estas duas coisinhas para fazermos os corninhos de rena. Resultado final! Vai ver no espelho rápido! Tana! Somos uma rena. Agora sou eu uma rena. Ficou super giro, não achas Madalena? Hum, desde há bocada a Madalena não dormiu. Estive aqui a fazer esta, estas atividades do de Capi. Dei bem, jantar e já está a dormir. São 8 e... 8 e 20. Foi para a cama mais cedo porque como não fez esta. Hum... Fui para a caminha mais cedo e agora eu já jantei e acho que vou editar este vídeo para ver se sai porque ainda já não publico um vídeo há algum tempo. E é isto, malta. É isto que se passa nesta casa. Temos aqui as decorações de Natal bem bonitas. Vejam só, eu é amo a minha árvore de Natal. Comprei no continente há dois anos. Ou no jumbo, já não sei. Pronto, comprei. E algumas pessoas me perguntam de onde é que são estas bolinhas, estas enviaram, sou eu, Madalena Gui são Acho que são da oficina, umas são da oficina, outras são, eu vou deixar aqui escrito porque eu não sei decorar os nomes Estas já não sei de onde são, portanto também se quem me enviou souber, se souber estiver a ver, deixem nos comentários Que assim é mais fácil eu adoro acender velas. Há pessoas que odeiam velas, eu não percebo como, mas eu adoro estas velas. Esta é Rituals eu Comprei esta vela e naquela altura em que também comprei o do amigo secreto da Rituals que eu fiz, é se Com a Alice e com a, a Inés eu comprei esta. Este é o meu cheiro favorito. Eu não sei o nome, mas é o verde, é aquele que a Moos recebeu, é o meu preferido. O cheiro é tão bem. E é assim, tranquilo e calmante. Pronto. E aqui temos a primeira carta. Opa, olha a tal que a Madalena fez, que na verdade, fui eu que fiz, não é? Acho que este também. A Madalena, quando era mais pequenina, no ano passado. Muito querida. E a Madalena. E aqui, eu e o Gui... Um tiro. E pronto Portanto, é os... Isto é o que tenho por hoje, espero que tenham gostado. Amanhã começa um novo circuito de vlogs. Tenho que editar estes, já tenho muito conteúdo por editar, eu acho. Portanto é isto, não. Então, um grande beijo, abraços e até ao próximo vlog. Beijinhos! Bom dia! Hoje começamos com a festa de Natal da Madalena via Zoom. Portanto, já deixamos a mesa no colégio e agora vamos para a festa de Natal por Zoom. Eu acho que eles provavelmente gravaram a festa e agora vamos mostrar. Um, eu não sei, estou curiosa para perceber o que é que vai sair daqui. Porque pronto, não há festa de Natal a Vivi hoje, não é? Bem, interessante eu o papel que para o quarto da Madalena. Ó, oh, o papel aqui parece muito mais amarelo, mas ele é verde. Assim... É o que se aproxima mais à cor real. Tem assim, florzinhas e também tem unicórnios, é mesmo giro. Bem, malta, de volta. Aqui é o corte da Madalena. Ainda não pus o, o papel de parede porque, entretanto, eu estive a editar o vlog para sair ainda hoje. Porque já tinha vários dias acumulados. Então, tinha mesmo que publicar. E agora um, tenho o papel de parede para pôr. Comprei um, a cola, o, o rolo e isso tudo. Eu esta luxo. Eu nunca a acendo ou mesmo para gravar aqui, mas nunca sendo aquela luz, que é muito branca, tem que comprar outra, outra lâmpada. Mas pronto, eu comprei este kit da UHU, que vem basicamente, é um kit para papel de parede, que vem com um rolo, um tabuleiro, eu não percebi muito bem como é que, bem, já vos vou mostrar. Vem com uma, uma espátula para não deixar bolhas e para passar todo papel de parede e vem ainda com um para os acabamentos finais. E depois ainda comprei isto, que é para fazer o remate do papel de parede. Não estou focada. Bem... Depois ainda comprei isto para fazer o remate entre o papel de parede e a parte que eu vou pintar. Portanto, eu vou pôr depois isto aqui na parede com cola. Pronto. Todos vocês já vão ver. Portanto, vou tirar estes quadros. E estão a ver, isto vem assim, esta é a espátula para depois ir aos cantos, tipo tucas-tucas, assim, e depois corta-se direitinho, a perceber. Agora, isto foi muito pouco inteligente da minha parte, porque eu tenho este tubo pequenino, portanto isto não vai caber aqui dentro para tirar o excesso de cola, tenho que ver como é que vou fazer isto. Mas pronto, e isto para a cola Bem, não foi fácil, mas cá está. Primeiro corte. Isto é para pôr na parte de cima da parede. E ele já vem mesmo com as medidas. Eu disse que queria com 1,40m. Portanto, eu, eu acho que automaticamente vem, mas vamos ver como é que... Com os acertos. Perfeito. Vem logo com o sítio onde eu tenho que recortar, estão a ver? Porque eu disse que era 1,40m de altura. Então, já vem preparadíssimo para eu pôr ele tem assim flores e tem uh, estes ponis amorosos hum. estão a ver? esta é a cola e este é o rolo portanto não cabe lá dentro de maneira nenhuma portanto vou ver como é que vou fazer isto Bem, conclusão, comprei este kit um, um bocado estupidamente, devia ter comprado o, a cola maior com este cabelo adentro, porque assim é só estúpido, mas tudo bem, vamos lá a isto. Primeiro aplicado, impecável, está direitinho, e daqui depois vai levar este rematezinho. Então estão ver, depois tenho que tirar isto ainda aqui, vai ficar muito lindo. Muito fixe, não é? Já vem com isto, então é só recortar porque ele já sabe qual é, é a altura que nós escolhemos. Gostava era de conseguir pôr estes Ivares pendurados na parede mas como de origem não os montei para pendurar na parede agora não sei como é que é de fazer, muito sinceramente. Se alguém souber que deixe nos comentários como é que eu vou fazer para pendurar isto na parede, mas pronto. Eu talvez ponha isto, deste lado, o espelho Montessori, talvez ponha aqui, ou aqui ao pé da cama, mas talvez mais deste lado, e aqui talvez vá pôr nesta parede, as coisas para pôr os livros, para estar mais à mão, porque ela ali em cima não chega muito bem, e assim fica aqui ao pé da cama, e antes de dormir pode escolher um livro, e assim, que ela gosta. Next. Next. Slip Sweet while Shepherds Malta, vocês não vão perceber, não vão acreditar naquilo que aconteceu. Consegui pôr o papel, mas falta aqui um bocadinho. Eu, eu não sabia que eles mandavam sequer isto em logo, eu achava que era um rolo, como outro qualquer. Então ficou aqui a faltar este bocado. Porque eu pedi 4,30m por 1,40m e falta aqui. Mas pronto, tudo bem. Vou, Vou pedir este bocadinho que falta. E são mais 5 dias, mas pronto, tudo bem. Mas então, aí estou. Bem, malta, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado deste vlog, mas... Um... Pronto, vou ter que encomendar aquele bocadinho de papel de parede que está em falta. Vemo-nos no próximo vlog. Beijinhos. E até já. Até já! Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails rain, making spirits bright. What fun it is to laugh!